Existem pessoas que são especializadas em tentar desestabilizar você durante a negociação. Sabe como? Construindo seu sucesso. Dicas Práticas com Márcio Miranda. Essas pessoas tentam te irritar, tentam entrar com um elemento surpresa para deixar você assim meio perdido. O que é um elemento surpresa? Uma pessoa nova entrando na reunião com vocês um assunto novo que não foi discutido antes, qualquer coisa que possa deixar você assim meio titubeante O que você deve fazer? Como é que você deve reagir a uma situação dessa? Primeiro, mantenha a calma. Nunca se mostre assim surpreso, meio uh, ansioso, nada disso. Mantenha a calma, pense um pouco, faça uma anotação. Peça para outra pessoa repetir e, principalmente, se esse elemento surpresa for uma ameaça, melhor coisa a fazer, fale para a pessoa, eu não entendi direito. Você está querendo dizer que se eu não conseguir atingir esse número que você acaba de mencionar, o negócio estará rompido? Passe a responsabilidade da decisão para o outro lado. Se ele realmente tem cacife, ele pode dizer, é, é isso mesmo que eu quero. Pelo menos você já sabe. Ou se ele só tentou blefar, ele vai dizer, não, não, você que entendeu mal, etc., pronto, a ameaça está retirada. Nunca negocie com uma ameaça em cima da sua cabeça. Você vai negociar mal, pressionado e vai fazer mais concessões do que o necessário.